Vamos lá. Beleza. Bahia 360, uma experiência em realidade virtual. Em 2018, Jardim Digital, minha empresa foi chamada para realizar a finalização de uma matéria investigativa na agência pública sobre a Bahia de Guanabara. Entendo os desafios para finalizar um filme em realidade virtual e que ferramentas livres podem ser usadas no processo. Quem vai falar isso é o Gustavo juqueiro Conheci o Gustavo num evento da PUC que nunca mais teve, só teve uma edição nunca mais teve, que era um congresso de designer, era uma versão do Guilherme dentro da PUC, né? e lá tinha o Gustavo falando de vídeo livre, quando os editores de vídeo eram muito primários ainda, era muito rudimentar, tinha o seu potencial, o mais, o mais potente de todos era o Cineleta, na época, com aquela interface só ele conseguir mexer. É Só ele conseguir mexer na né? cinelera. Eu, Eu também mexi. É. Porra, é. boa ainda. É. É. É. Não, Cheio não, de recursos, mas com uma interface horrorosa, nada é, intuitivo, a Economia zero. Aliás, ergonomia menos é 10, né, Petit? É... E ele tava lá, como se fosse, sei lá, o Adolfo Premiere. Pá, pá, pá, pá. tá dali. Ele foi falar nesse, nessa época. Não existia o um Grécia. O um Grécia era só uma ideia, era uma vontade. Não era menos que uma ideia, era uma vontade. Pô, podia ter um evento de computação gráfica com o sorteio. Foi em 2007 isso. 2007 isso. Depois daquele que a gente conhecia. Exato. Eu para ir lá. Isso. isso. A gente se conheceu no Debian Day lá na, na, na Universidade Rural né, do Sul Fluminense. Isso. Né? Aí, você me chamou para esse evento na PUC, que era um seminário para discutir o assunto. O de Com os professores de design. Aí, eu era um dos malucos lá, pregando na cruz. lá. Ah, porra. E, e o Gays era outro. E quando surgiu a ideia do Nino é, eu chamei ele e falei, cara, você vai falar de vídeo, porque de todos nós você está dominando a ferramenta. Né? É... E o mais legal é que, além disso, ele tem o seu equipamento de filmagem violento. O cinegrafista nunca foi tão filmado quanto naquele dia, tinha câmera profissional para tudo quanto era lado. Só não deu para streamar, não sei porquê, né? Que tinha tudo para streamar. Outras épocas, naquela época não tinha YouTube Live, é... mais difícil. É, dali... Ele ainda salvou o Keynote, o Keynote é o palestrante mais importante. O último palestrante do evento é o que fecha o evento, é o que marca a edição da, da, do, de um evento. E o Keynote, nesse dia, era o Marcos Magalhães, que quem tinha conseguido trazer o Marcos Magalhães foi ele. Porque ele jogava bola com o filho do Marcos Magalhães. Ele não... não vou falar, qual era o nome do moleque? Ricardo. O Ricardo. Não, vou falar com o Ricardo agora. Ele pô, o Marcos Magalhães, topo. Aí o Marco Magalhães para falar do Muan, manipulador né? universal de animação, que é o software do Animal Mood. Aí o Marco Magalhães chegou com aquele IBM pré-histórico lá, que é né? da IBM 157, abriu, espetou, não mandava sinal para o data show. O Keynote, estava tá, no né? laptop, e não mandava sinal para o datashow. E o Moan, nessa época, era o único software do planeta que você não tinha um pacote para baixar na hora lá, instalar e botar em outro lugar. Aí falou, fedeu? Aí eu falei, Cães, não tá conectando o o, o, o... o João mexeu o Shell, o Júlio Neves tá lá, mexeu o Shell e o negócio não mandava sinal, assim, ferrou ele. Pera aí, pegou a câmera que tava lá atrás, tiramos, espetamos no data show, a câmera pegou. Cara, ele botou um ângulo, tu jurava por Deus que tava projetando direto da placa. Inclusive o moleque é bom pra cacete de fumar. Colocou um ângulo e o Marcos Magalhães conseguia mexer, demonstrar o Juan e todo mundo estava vendo tudo na tela. Assim. Então, é esse gabarito de gente que está aqui hoje. Estávamos com saudade de você, cara, para sempre. Né? Então, com vocês, Gustavo Juqueira. Obrigado, obrigado. Então, um pouquinho, ah, como o Cabrinho já estava dando uma, uma introdução, é, desde 2011, eu tenho uma empresa chamada Jardim Digital, que a gente trabalha com audiovisual e tecnologia. Né? A gente não é simplesmente uma produtora de vídeo, a gente sempre tenta pegar projetos mais relativos a essa construção audiovisual, só que transmissão ao vivo, vídeo em realidade virtual, é, vídeos interativos, sempre algo conectado com, com, com tecnologia. E, a ideia dessa palestra é falar um pouco sobre essa experiência que a gente teve. A gente, dois anos atrás, mais ou menos, veio um pessoal da agência pública que eles estavam fazendo uma, uma matéria investigativa sobre a Baía de Guanabara, que eles estavam filmando em 360, e eles queriam finalizar isso como uma é, matéria em realidade virtual. E eles estavam com muito problema, o cara que estava dirigindo não tinha essa, essa experiência. Eles apareceram lá por indicação. E a gente falou, beleza, eles já tinham filmado grande parte do material. Então a gente sentou com eles, fez um projeto e acabou fazendo a finalização desses três episódios. São bem interessantes sobre a Bahia de Guanabara. Eles vão na APA, vêm é, questões de, de, de lixo que está sendo jogado. Eles falam de Gramacho, da questão do lixão de Gramacho. É bem interessante como matéria em si. E foi um desafio, porque é, lá na empresa a gente é, não necessariamente só trabalha com software livre, mas todas as nossas máquinas são Linux. Então a gente não tem. É, a gente hoje em dia finaliza até filmes né, usando o DaVinci, porque o DaVinci tem versão para Linux, né, apesar de não ser open source. E usamos muito Blender também para fazer composição e coisas assim. E aí foi o um desafio da gente, beleza, como que a gente vai finalizar com o que a gente tem aqui, né? Como é que a gente vai conseguir finalizar esse vídeo? A gente fez um projeto e a gente conseguiu finalizar e foi bem legal a, a experiência. É, só para eu entender, você, alguém aqui já trabalhou com vídeo 360, tem alguma experiência com isso, VR? É, então eu vou, eu vou dar uma passadinha, só nos conceitos básicos, assim, para a gente... Todo mundo ficar entender o mínimo, né? O que, que é a realidade virtual? Né? A realidade virtual, na verdade, é um vídeo. Ele é filmado com câmeras que vão pegar o ambiente inteiro, né, que você está filmando. Depois, você vai poder assistir isso num headset, onde você pode olhar em volta e estar é, é, imerso naquele ambiente, né? Não é mais um vídeo que você vai assistir como um espectador. Você vai estar atuando ali, pelo menos apontando para onde você vai estar olhando, né? Então você já vai estar interagindo com o próprio conteúdo. Essa básica que às vezes as pessoas não entendem, que é a relação do vídeo 360 para um vídeo em realidade virtual. Apesar do vídeo 360 você conseguir também colocar no headset e assistir, o vídeo, em realidade virtual, ele realmente ele, ele tem que ser filmado com câmeras que vão produzir a, a, a percepção de profundidade, né? Não a versão estereoscópica. Então, é, são câmeras mais avançadas, normalmente elas são câmeras com 18 câmeras em volta, né? uma coisa mais difícil de se realizar. Ou então, você vai usar realmente várias câmeras diferentes e montar o seu próprio é, setup de câmeras mas você precisa estar filmando os dois olhos para você dar ao, ao, ao espectador, né, à pessoa que está assistindo essa noção de profundidade que o vídeo 360 em si ele não possui. E você não vai conseguir fazer isso com um vídeo simplesmente 360. No caso deles, o vídeo 360 ele na verdade o que, que ele faz? Ele é um grande. É uma grande. Como é que eu tiro isso aqui? Por quê? Não. tá na navegação, não sai. tá aqui. Vai passar Como é que eu tiro isso aqui? Clicar fora não, não sai, não? Não. Não tá passando. Bom. Ah, agora foi. Vocês verem ali a imagem de baixo, né? O, o vídeo 360, ele é basicamente isso. Ele é uma imagem grande assim, colada, né? Com essa grande distorção, ele é filmado com várias lentes grandes angulares, pelo menos duas, né? E, na verdade, quando você está tocando no player, ele simplesmente, o player, ele está criando um frame dentro desse vídeo. Conforme você vai girando, esse frame vai andando pela imagem. Então, que dá essa impressão de você estar em 360. Enquanto o vídeo VR mesmo, ele tem realmente essas duas, esses dois olhos. Ele, normalmente, você vai ver duas imagens como essas, uma em cima da outra. Isso vai ser o produto final, quando você renderiza um vídeo em VR. A diferença é exatamente essa. O vídeo 360, ele tem uma moldura que você vai gerando. O vídeo em VR você vai ter uma imersão e vai estar se sentindo ali dentro. Existem muitas câmeras aí VRs no, no 360 no mercado, né? muita gente usa esses hatch de multicâmera, né? outras que são multilentes, como essa da direita, já é uma, um, uma, uma câmera que você vê que ela tem. É, Várias lentes para os dois olhos, né? Você vê que são várias lentes aí em volta da câmera. Você já tem hoje várias plataformas de VR, né? O próprio YouTube e o Facebook já estão usando, né? Já estão, você já consegue subir um vídeo em VR para lá. É, você tem coisas mais interativas, como óculos, Rift, que você tem controles para poder interagir com o conteúdo e estar tá realmente imerso. E você tem várias formas de criar essa inter interatividade dentro dos do seus filmes em VR. Né? Você tem Unity, e você tem, inclusive, alguns frameworks para é, a web, como a frame que você consegue construir e montar é, é, experiências dentro do próprio navegador. Bom, a realização, quando a gente pegou o, o filme para realizar, ele já estava todo filmado. E algumas coisas que é, eles fizeram por falta de experiência estavam dando bastante problema, que é, é... Você tem que imaginar a diferença de quando você está é, é, filmando um filme mesmo, né, que você tem um quadro, em que você coloca a câmera num ponto de vista para passar alguma sensação para o usuário. Por exemplo, você vai filmar uma pessoa falando de baixo para cima. Quando você assistir aquilo na, na, na tela, né? essa pessoa ela vai ficar grande, vai dar uma impressão de que essa pessoa tem uma, uma postura grande para o seu filme. Né? Agora, quando você está trabalhando com VR, como você está colocando o seu personagem naquele imerso ali, se você colocar a pessoa muito próxima do chão, ela, na verdade, vai se sentir constrita ao chão, ela, ela vai perder a referência do corpo dela, entendeu? E isso causa um certo desconforto. Você tem que imaginar que isso vai colocar sempre a câmera aonde o seu, o seu o espectador vai estar assistindo. Ele tem que ter uma distância do chão boa para ele se sentir confortável ele tem que, que estar numa situação que ele não precise ficar olhando muito de um lado para o outro. Pra que ele, você tem que chamar a atenção dele, tem várias coisas que você quando está filmando, você precisa já prestar atenção, que eles não tinham muito essa noção. Então, eles faziam muitas coisas como prender a câmera é, no, no, na ponta do barco, e aí você ficava com uma impressão de que você estava ali, Nadando, e balançava muito, te deixava tonto, entendeu? Muitas coisas que a gente foi olhando e a gente teve que cortar muito do material que eles tinham feito. Algumas delas a gente, já a gente acabou usando de qualquer forma. Outros problemas que eles fizeram né, na época. É, por exemplo, aqui, essa, essa imagem reflete bem isso. A câmera que, que eles usaram é uma câmera de duas lentes. Então, elas são duas lentes... 180 graus, que filma uma de costas para a outra. A imagem que ele gera é essa, assim. Mas são duas lentes diferentes. Cada lente dessas tem uma fotometria própria. Então, quando eles foram filmar, eles pensaram como um, um, um, um cinegrafista normal e eles colocaram a pessoa que eles estão entrevistando, que é esse cara da direita, de frente para o sol e apontaram uma das lentes direto para ele então você tem uma, duas você tem duas lentes que estão com fotometrias diferentes e aí quando você faz o stitching disso você vê as linhas o stitching é exatamente quando você pega essas duas, é, costura. duas telas você costura elas você distorce elas para elas se encaixarem. Né? Isso é chamado de stitch. E você acaba vendo a linha, porque você tem duas lentes com duas fotometrias completamente diferentes. Você não consegue... a, a dificuldade para você remover as linhas é, é muito grande, entendeu? A gente teve que fazer essas coisas na mão. Aqui foi um puto trabalho para você não ver mais as linhas e ainda assim você vê um pouco Ali, principalmente perto do sol, entre o coqueiro e o sol, você vê bem a linha do, do Stitch Porque o coqueiro está aqui na outra imagem, né? Olha, é a pessoa tá stitch. Na -luz, ela tá muito escura. Sim, é, é que eles também não entenderam isso. Estão fazendo uma entrevista, eles colocaram o um entrevistado e o um entrevistador um de frente para o outro. Então, a pessoa ela tem que ficar olhando para o entrevistado e olhando para trás para o entrevistador. Normalmente o que se faz nessas, nessas cenas é você coloca as duas pessoas meio que num ângulo de 30 graus, assim, para você poder ver como se estivesse conversando, ou então você deixa só o entrevistado e você se esconde, você na verdade faz as perguntas de longe e você se esconde na cena, né? Você não pode ficar num lugar próximo. Eles também não tinham entendido isso muito bem e eles fizeram muitas gravações nesse formato. É, mas assim o, o principal assim da questão do, do de você manter né principalmente o, o seu o seu espectador dentro é, é essa coisa da, da iluminação nesse nessa situação você tem que colocar o sol exatamente entre as duas entre as duas lentes porque a fotometria ela vai se se igualar entre as duas lentes. Você tem que pegar o seu ponto de luz e deixar exatamente no meio. Você não precisa mais... É, é, às vezes as pessoas veem aquela lente e falam, não, tem que apontar essa lente para onde eu quero que filme, mas não é isso. Você tem, na verdade, que ver de onde está vindo a sua luz e deixar a luz exatamente apontada, que pegue um pouco em ambas as lentes, assim, para você manter a mesma condição de fotometria nas duas filmagens. É... Outra coisa exatamente estabilidade e o que eles chamam de azimute, né? É muito importante você tentar deixar sempre a, a, a câmera é, no, no horizonte assim. Se a câmera fica meio torta assim, o seu o espectador na hora que estiver assistindo vai vai entortar a cabeça para conseguir se, se se é, se orientar, entendeu? É, é difícil. E, ou então você vai ter que consertar isso na pós. É isso que eu ia perguntar. se é, conseguiram consertar isso? A gente consegue consertar na pós, mas, por exemplo, não tem nenhuma ferramenta open source que faça esse tipo de correção dentro do software livre. A gente, na época, a gente falou, ah, vamos tentar finalizar só com open source. A gente testou no, no Caden Live. Live a gente consegue mudar a rotação da câmera, para onde é o ponto central que a câmera está apontando. Mas esse azimuth, assim, é, é um cálculo muito diferente, entendeu? É, o, eu já fiz isso com o hugging, né? Eu salvei os frames, acertei no hugging um frame e apliquei nos outros e regerei o vídeo. O hugging, o que, que é isso? É do cara live? Eu não, não conheço o hugging. Não, o hugging é um software de costura. Ah, tá. Olá. Mas é open source? É, é. o software de costura open source. É muito parecido com o PTG. Você conhece o PTG? Não, não, não. Então a tua, tua praia é só o vídeo mesmo, né? É. é, a minha praia é mais vídeo. Então, aí, pra foto tem. Né? Pra foto tem, e você consegue. O rugging é uma casca em cima de outras ferramentas que você pode rodar na linha de comando, ou seja, é altamente criptografado. Né? Uhum. Aí o um script e manda fazer a costura de novo, manda a distorção, tudo é. aí. É, no caso do skitting, essas câmeras mais. Essas menorezinhas, elas já vêm para um software de stitch delas, assim, né? Sim, então, aí você pode pegar esse vídeo que ele costurou. que é costura em inglês, né? Então, sim, sim, sim, eu... sim, sim, sim. É, a costura, porque <risos> fica já tão na minha cabeça o sketching que... E você pega o software, o vídeo que elas costuraram e tira os frames dela. Uhum. E aí trabalha no frame, acerta-se. Se, se, a, se a câmera foi mantida parada, é tranquilo. Se a câmera mexeu, ferrou. Agora, outro detalhe muito interessante é que não sei se você já conhece, a Insta 360 One Era X. Era essa, essa que a gente usou. One X? Ela já... É não, conhecida. não a One X. Era a mais antigo. A One X você faz o que você quiser e o vídeo fica parado. É sensacional. É. A gente, é a, aqui, na verdade, não foi a Insta, foi a Gear. Foi a Gear 360. Foi a Gear. Se você quiser mostrar aí, tá... Você tem aí? É. Essa mesmo. Desde quando você fica falando aí, deixa... Eu... Essa, ela tem duas lentes, assim, e... Você perdeu minha palestra, cara? Peraí. Oh... <risos> Vou deixa aqui para não cair. Então, quer dizer, algumas... Outra coisa também, a parte de gravação de som, uma coisa que é muito importante pra você sentir né, a imersão mesmo. Hoje em dia, você tem os microfones que eles consideram é que eles são exatamente eles vão gravar o som já com uma referência, né? É, é, eles, já, eles não são gravadores normais, eles são gravadores que eles gravam já essa referência de para onde você está apontando e aí no momento que você está assistindo, se tem um, um, um ponto de som vindo daqui e você vira a cabeça, você começa a, a ouvir o som daqui também. Entendeu? Mas esses são microfones mais especializados. A gente... Inclusive, a gente tentou fazer algum tipo de finalização em relação a isso, a fazer a mixagem manualmente, mas era algo muito complexo, ia dar muito trabalho e não tinha, não tinha verba para isso também. Então, a gente acabou mantendo um som... O um som, ele é... Um som ambiente, assim, você não tem essa noção de, de rotação. Isso eu acho que tem na Insta One Pro. O microfone dela já faz não, isso? É, eu esqueci o nome desse tipo de áudio, né, que é um o áudio. Um áudio. É áudio? É, não, não bicho... não, não é um Não, um Eu acho que esse é o então, Eu é o acho que, que, que tem responde. aqui. É áudio ambissônico, não sei. é uma nada do... dessa aí. Eles lançaram uma versão 2 dela agora, que é caríssima. Acho que é uma... Caríssima, não. Dentro de outras que custam 40 mil euros, essa é até barata, acho que fica é 11 mil dólares. É, a, a gente, na verdade, nessa época, a gente estava muito pensando em VR, em, em investir muito nisso. Depois disso, a gente acabou abandonando um pouco a nossa pesquisa em VR, assim. Então, eu não acompanho hoje em dia quais as câmeras que estão lançando. Ah, para quem quiser saber mais, assim, até... Tem um pessoal fazendo uma, uma, como se diz, um... Consórcio. Não consórcio, mas fazendo uma cooperativa, uma cooperativa de produtores de VR do Brasil e do Rio, inclusive. A galera se encontra todo mês e troca informação, e tem um, um movimento rolando. Mas a gente se afastou um pouco depois desse, desse projeto. É, aqui sim são, como a gente estava falando da costura, né? que é a primeira parte da produção de um vídeo 360, depois de você filmar, você tem que costurar todo o material. Você vai fazer a costura de todo o material antes de entrar na edição. E aí existem vários programas para fazer esse, esse, essa costura. É, realmente a gente, na época, não achou nenhum programa que fizesse uma costura é, open source, né? É, e a gente acabou o software da Gear 360. A gente lá na, na produtora tem também uma teta, né uma Ricoh Teta que ela também vem com o próprio, o próprio software de, de costura dela. E, a edição a gente fez tanto no Premiere quanto no DaVinci. A gente, na época, contratou um editor para trabalhar com a gente que usava o Premiere, então ele que editou, e a finalização eu fiz, aí foi a parte que eu fiz mesmo, que eu trabalhei, foi toda entre Da DaVinci e o Blender. O Blender foi, para mim, desse processo inteiro, a parte mais legal de ter aprendido. O DaVinci é bem interessante para você fazer é, é, composição, são composições que você poderia fazer diretamente no Blender também, mas que daria um pouquinho mais trabalho você precisaria ter um computador, uma placa de vídeo melhor para poder fazer o render em real time e tal mas o Blender, ele principalmente com o, o, o novo render dele, né, o Cycles ele tem possibilidade de você criar câmeras 360, como está ali na, na, na própria imagem e a gente fez toda a parte de produção de cartelas, de, da abertura. A gente fez uma, uma animaçãozinha bem pro começo do vídeo, que foi interessante, que a gente fez todo um tracking 360 dentro da câmera, botou luz no ambiente, ficou bem legal. Eu vou mostrar depois o começo ali. E eu acho que hoje em dia de. Algum software capaz de conseguir fazer uma finalização inteira open source é o Blender, entendeu? É... O KD Live não está preparado, não tem muitas outras opções né, de, de, de vídeo, então o Blender foi o ponto mais interessante de como, como usar essa ferramenta para finalizar, entendeu? Mas você diz o Blender em função de ele ter mais recurso em relação a retangular ou de edição de vídeo mesmo? É, não. A edição de vídeo, na verdade, eu não gosto tanto do Blender, mas ele tem, isso é interessante. Mas o Blender, ele te possibilita ir é, vendo uma coisa que você tem que se preocupar, né? É Para onde a sua câmera está apontando, se eu colocar uma cartela, é, ela tem que estar tá com a distorção correta, para ela se encarir, para você ver ela também em 360. Tudo isso precisa ser calculado, você direto, simplesmente colocar uma cartela no After Effects, sem calcular a distorção da lente, ela vai ficar uma cartela voando, ela fica sem profundidade, entendeu? Ela, você perde aquela imersão. Enquanto você, com o Blender, como ele já te, te permite colocar uma câmera 360, você posiciona a cartela no lugar certo que você quer é, e você poderia, depois, no final, já renderizar o filme inteiro direto no Blender, né? Ali, no caso, eu, eu, o que, que a gente fez? A gente é, jogou... A gente só não fez dessa forma porque acabava sendo mais é, menos custoso para o computador a gente renderizar simplesmente no Blender as cartelas, as pequenas animações e montar depois na edição que vinha do editor. Como o editor não estava trabalhando no Blender, essa parte de junção era mais fácil, entendeu? Mas eu pegava um render do filme inteiro, eu jogava dentro do Blender com uma textura de fundo, que nem está ali, e eu ia em cada trecho, botando a cartela com a animação específica daquele trecho. Né? E aí depois eu na verdade só montava cenas diferentes e eu fazia um render único que ele me gerava todas os, os, as sequências de imagem. Que eu depois fazia a composição dentro do DaVinci. Que aqui é a timeline. Porque acabava que ficava mais fácil da gente depois mudar alguma coisa na edição sem ter que renderizar tudo de novo. Ia ser mais difícil de fazer dentro do Blender. Vocês fizeram com os quase 4K que a guia dá, é isso? Isso foi outro problema, que eles, na verdade, quando filmaram, eles não se ligaram, eles filmaram cenas diferentes, em formatos diferentes. Então tinha cena em 1080, tinha cena em 4K, tinha cena em 2K, então a gente teve que, na verdade, nivelar tudo por baixo, porque senão você ia ter uma imagem muito boa e de repente ficar muito ruim. A gente teve que finalizar tudo em 1080. Faltou muita experiência do lado dele. Faltou a filmagem e já chegou pra gente muito, muito ruim, entendeu? Mas a gente, assim, o resultado final não ficou ruim. Ficou um resultado bom pro, pro YouTube, uma matéria 360. Mas, assim, ficou muito aquém do que poderia ter sido. É... Mais o que problemas que a gente teve. É, coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, pra, na hora de editar um vídeo 360, né? É, planos longos, pensar em cross não cortes secos, porque o corte seco ele funciona muito bem para essa edição de caixa, né? Que dá ritmo, mas não é como funciona na, na vida real, né? Você tem que imaginar, por exemplo, você quer fazer um corte seco num filme 360, você tem que imaginar que de repente você vai fingir que o seu espectador fechou o olho, e aí você vai fechar aquilo e vai abrir de novo. Você tem que dar alguma. alguma algum é, gancho. algum gancho narrativo, entendeu?, para aquilo. Não pode ser simplesmente. pum, cortou isso, caraca! Mudou tudo. E principalmente se você muda, você, você corta de uma cena que tem uma profundidade grande para uma cena que tem uma profundidade curta, isso dá um choque muito grande. Isso é, é, é, dá uma, uma, um estranhamento, entendeu? E pensar sempre em planos mais longos mesmo, entendeu? Deixa o seu, o seu, o seu usuário, viu? o seu espectador ver o ambiente, entendeu? Se ambientar, é, é, não pode ser mais tão essa edição é, Hollywoodiana, videoclipe, né, que a gente está acostumado, que é pá, pá, corta e vai, vai, vai. Você tem que mudar um pouco o formato de contação de história mesmo. Então, planos longos, crossfade, tudo isso você tem que, você tem que estender mais para não dar esse choque pro usuário, né? É uma... eu demorei muito tempo para gostar, para começar a gostar de vídeo 360, eu gostava mais só das fotos, né? Porque eu tinha a sensação de que eu estava sempre perdendo alguma coisa. Uhum. Você mesmo com o óculos, só que está olhando para um frame, né? Uhum. Então o que está passando aqui? Pô, aí tem que ver o vídeo cinco vezes para conseguir ver tudo que está no vídeo. Uhum. Esse negócio de plano longo é, é legal. Mas é isso aí. Mas ao mesmo tempo, o que a gente vê muito, as pessoas falando, é, é apesar de ser 360, você, você não usa o campo inteiro, entendeu? Você, você vai ter uma ação rolando a ação do seu, do seu usuário para aquela ação. Se for acontecer uma outra ação aqui, você tem que dar uma forma de alguma coisa que vai passar e vai levar o seu usuário na tela para ir para lá. Ou vai um som vindo aqui e o cara vai... Olhar. Mas, mas assim como, como num vídeo convencional você tem tipos de vídeo, acho que você tá falando uma coisa que se adequa bem para uma produção, né? Isso. Às vezes você tá num evento real ali, eu boto muito em festa de aniversário. Aí não dá, eu não vou botar no meio, vou botar no canto. Bota no meio Sim, e você isso, tem é. que ver cinco vezes para ver todo mundo que tá na festa. Então. Eu, eu fiz uma experiência uma vez também, a gente... O colega meu filma uh, evento de carnaval no aterro aqui, bota a câmera no mastro lá. Vai ter que olhar um monte de vezes. Pra... É, é. Eu, eu, eu, a gente fez um experimento nessa época que a gente filmou uma peça de teatro que a gente botou também, uma, uma câmera 360, e a gente fez dois dias de filmagem. E a gente filmou, que é uma coisa que a galera do teatro normalmente faz tipo, uma, uma oraçãozinha, todo mundo junto, é, no começo da peça. E a gente filmou uma vez, colocando a câmera no meio, de todo mundo, e era isso, você tá ali no meio de todo mundo e tem que olhar em volta. E a outra vez a gente colocou, porque era uma roda, né? A gente colocou a câmera como se ela fosse uma pessoa abraçada no meio. A gente pegou duas pessoas e falou, ó, abraça a câmera aqui no tripé como se você fosse e essa experiência foi mais legal, assim, como espectador, depois, em vez de você ficar no meio, né, naquele lugar de, de, de exposição, né, todo mundo olhando para você, assim, você fazer parte da roda, você tá ali, é, é, a experiência é mais interessante... O que, às vezes, é, é, é anti-intuitivo, né? Eu também, a primeira coisa que a gente falou, vamos botar no meio da roda. Vai ter que olhar e vamos ver todo mundo. Agora, o outro caso, você se sente no meio e você ainda olha em volta, e você não precisa olhar para trás. O que está atrás não é importante, no fundo. Você até pode, mas a experiência está ali dentro, está dentro daquela roda, né? Ali que está a ação. Eu acho que o grande segredo da filmagem 360, é você, aquilo que o Bé está falando, você ser o um protagonista da história. É isso. É isso que porque nós enxergamos no dia a dia 360. Se eu virar a cabeça, eu estou vendo tudo que está à volta de mim. Mas eu sou protagonista do que está acontecendo aqui. É. Né? Então, se tivéssemos que fazer essa filmagem agora na palestra dele, a câmera tinha que estar tá com onde eu estou. É. Pelo menos do meu lado. Para que seja confortável ao olhar do, do, do, do espectador. É. O, o, eu, a gente tem um amigo também que fez um filme que ele filmou na Central do Brasil e ele fez uma cena muito interessante que ele botou a câmera no teto do trem. Ele fez lá, ele conseguiu, produziu lá com a, sua, a Supervia e ele botou a câmera no teto do trem e filmou o trem andando, né? Então você põe ali, você assiste aquele filme, você, caraca, você tá, tipo, realmente surfando no um trem ali vendo as coisas passar, assim muito interessante. O ponto de vista é muito importante, o ponto de vista que você vai é colocar o, o espectador, o usuário, né? Chamar de usuário em vez de espectador, para ele ele ter a experiência, como é que ele vai, é, é, o que, é que ele vai sentir naquele ponto de vista, né? Ele fez o um ponto de vista do sofista ferroviário. É. Ele fez o um ponto de vista ah. do sofista surfi ferroviário. Ele <risos> É, eu lembro, eu lembro. Eu era moleque, mas eu lembro. É, exatamente. Mas ele fez, é, é interessante, pela. ele filmou dentro da central também, as pessoas passando, o som, né? Ele fez todo um filme a partir da central do Brasil, que é, é interessante. É, bom, o livro já falou, é 15 ou é 5? 15. Ah, tá. Vamos ver aqui mais alguma pergunta, vocês... O que, que é essa rotação em três eixos aí? Aonde? Faltou? Não vai, tem... Aí, faltou. Rotação em três eixos. Em três eixos. É... Foi exatamente a gente... Foi a correção final, né? É... O próprio 20 ele não tem essa correção de azimuth. Ah. Entendeu? Ele só tem a correção lateral. É... Então, essa correção, ela é bem... Bem chatinha de fazer, Se assim. Você vai precisar realmente colocar... É, eu não sei, você estava tá falando que o Ruggle o faz isso? Ruggling. Ruggling. Faz... Ele, ele, ele consegue corrigir essa. É, ele é um software de costura de Fosso 60, né? Eu até mostrei ele hoje aí. Uhum. Então ele faz tudo: vira de cabeça para baixo, distorce, gera formatos aqui retangular, mercado. Ah, legal. É, é... Passe de cubo. Tudo Pô, eu vou, vou procurar, eu vou procurar, porque a gente, a gente até para o Windows. A gente deu uma perrengada com isso. porque outra coisa que é muito importante, né, quando você filma em 360, e é isso é importante também quando é, é quando você vai fazer uma filmagem, sempre se tira uma foto do chão onde você vai colocar a câmera, né? Você tira uma foto aqui do de cima para baixo e depois você substitui o lugar onde fica o tripé, né? Porque você filma o tripé também. O tripé também aparece, né? Exatamente, mas para fazer isso, você tem que fazer uma, uma, uma abertura é, retangular. Porque se você for ver aqui, isso aqui é, é a tela que a costura normal da câmera vai te oferecer. E aqui, essa parte de baixo, ela é muito distorcida. Para você conseguir colocar qualquer coisa aqui. Você não então, assistiu minha palestra hoje, cara? Hoje. Cara. Você faz a face do cubo e clona lá. Exatamente. Assim. Com a palestra, você juntar as duas palestras, entendeu? Boa, aí você vai, vai ser perfeito. Entendeu? A gente não conseguiu fazer isso na época, então a gente manteve a gente deixou o tripé, que também foi algo ruim assim e que a gente precisaria ter feito essa abertura retangular para poder tirar o tripé. Mais é fácil tirar né? se você usar a coluna do uhum. tiver. É o seguinte: você faz o pé de baixo e sobe a coluna. Uhum. Então você vai ter uma área ocupada de baixo pequena. Sim, sim, sim. Alguns têm uma sim. boa coluna para subir. Sim. Outros você usa um monopé. Sim, né? sim, sim. Um bastão especial que é tarrafo. Então você deixa o pé baixinho. E a que não em cima. Eu, assim. para peso. Eu queria, nessa parada, nessa, nessa finalização, é porque realmente a gente não teve como fazer, mas eu queria colocar realmente um personagem, entendeu? Eu queria que, a gente, que você pudesse olhar para baixo e ver um corpo, pés. seus peças. Assim. Era o que eu queria ter feito, entendeu? Mas realmente não, não conseguimos fazer. É... Eu, eu sinto um pouco isso quando eu assisto, assisto já filmes de VR, né? Que eu me sinto meio fantasma, meio fantasmagórico, né? Eu perco o meu corpo, isso me incomoda, de certa forma. Então eu queria construir essa outra experiência. Eu não ia levar um filme. É, Se olhar ser assim, é uma, uma mulher, né? Mas assim, é.. Eu. eu... Eu acho essa questão também do tripé é, é um problema, essa coisa de você não... Quando você olha para baixo, isso me incomoda. e Principalmente como aqui em várias cenas que você tá tipo, encostado no barco, né? Para gravar o corpo, teria que colocar a câmera na cabeça? Não, não, eles fizeram isso, sim. Eles fizeram isso e colocaram a câmera na cabeça. A câmera na cabeça não é recomendada, porque... A ideia de você estar tá no VR é que você é o controle. Você controla para onde você olha. Você controla o que você... Quando você coloca a câmera na sua cabeça, aí você vai olhar. E aí você vai me tirar a, a, a interação, entendeu? Eles até fizeram. Você pode depois assistir lá o vídeo e tirar a sua própria conclusão, se você gostou ou não. Entendeu? Eu até entendo que eles estavam eles querendo filmar uma uma um lugar onde era jogado lixo de esgoto por uma, por uma indústria e eles queriam fazer uma uma entrar lá mostrar como é que estava aquele esgoto e eles fizeram meio que como uma expedição né então ela botou a câmera na cabeça e foi indo então eu entendo a proposta mas assim não funciona muito bem para realidade virtual assim. se fosse a insta 1x que é uma linha da, da, do mesmo nível dessa guia, ela ia manter, você ia virar e ela não ia virar a cena. Não ia virar não. É, é talvez hoje em dia você consiga, mas... Ela é do mesmo preço mais ou menos dessa aí. Ela... Como é que faria pra botar o um corpo? Hã? Pra botar o um corpo. para botar o um corpo? Você teria que, por exemplo, com Blender, né? Você poderia colocar um corpo em é, 3D, né? Ou você poderia simplesmente fotografar de cima o seu corpo, né? E aí, você, na hora, você vai ter que fazer essa abertura retangular e encaixar lá onde teria o, o, o tripé, essa visão de cima do corpo. Para você dar uma interatividade maior, aí é mais complexo. Né? Você, aí você já entra mais na onda de usar o Unity para fazer alguma coisa de você... vai ter que ter uma câmera que veja o movimento do seu corpo, replique aquilo no 3D, assim, mas é bem complexo, ainda não... não... A imagem da câmera tem que ser feita no local e na hora. Como assim? É o seguinte, você está filmando, alguém, okay, Você vai ter que fazer a foto da câmera praticamente na hora que está filmando? Sim, sim, você vai ter que usar de realidade aumentada, alguma coisa para... Por causa da seguinte coisa, a luz, senão você vai ter ajuste vai ter a roupa sombra de um lado e a luz vindo sim. do outro? Sim. Não, mas isso que eu estou falando, eu acho que seria mais um sentido de você ter um corpo 3D rigado e é, é, tá pegando os movimentos do corpo e tá mexendo aquele corpo porque esse corpo pode estar sendo iluminado com o próprio vídeo em volta. Então, você fazendo um HDR, você consegue simular isso. A, a Sabia, é um monte de luz pode ser foto pode da esfera plateada. Isso, jogar as luzes por aqui. Aí você está calculando a luz em tempo real ali, né? Sim, você tem que calcular, tem então, um jeito de fazer aquela foto da esfera, as fotos da esfera e calcular a luz. Isso é usado para colocar objetos que não estão em cena. Isso. E tem um reflexo. Isso. Isso é no anúncio da do, da de que não existiu o avião. Sim. Ó, esse aqui é um dos episódios, né? Isso aqui foi tudo feito no Blender e foi interessante que eu usei exatamente... É, é, é, eu, eu usei a imagem como luz para iluminar essa, essa, esse cartazinho né? que a agência pública apresenta. Bahia de Conabá, patrimônio da humanidade cartão postal do Rio de Janeiro mas só usar a imagem que o já fez essa região, já fez essa sombra na placa? com outros óculos já? entendeu? então a gente colocou aqui toda a iluminação foi feita já pensando nesse de onde vai estar tá, você vê que o sol está vindo do mesmo lugar a gente usou o próprio vídeo para fazer uma parte da iluminação entendeu? e o Blender já calcula essa sombra aí? no? não, essa sombra eu coloquei <risos> Não, porque eu, tive que, eu botei eu botei esse teto aqui né eu coloquei esse fez teto, um, fez um teto com um lá. plano ali em cima né só é, para sombra né é pra, a, a, a sombra ela é da daqui né pode... um que? o Cycles é, eu, eu coloquei no, no Cycles mas eu acho que essa sombra cortada realmente essa sombra fixa é, eu tive que colocar um ponto de luz. você do, a posição do sol, É, você é a que você foi isso que eu fiz. E ele calculou, você balançando ah, o objeto ele calculou. Foi exatamente isso que eu fiz. Assim. Foi, foi, essa experiência foi muito legal, porque eu coloquei a câmera 360, eu modelei aqui um pedaço do barco para ficar certinho, eu coloquei aonde eu queria cada coisa, e ele calculou e ficou, pô, super, na minha opinião, tá, qualidade ótima, assim, dá tá pra você ver colocar... as sombras Nossa. pegando, dá essa impressão de que tá realmente embaixo do barco. Então, essa experiência foi muito boa para mim. E, é claro, são três episódios, eles estão no YouTube e também estão no Facebook. Vocês podem olhar, procurar por série Bahia 360 e assistir aos três episódios. Em torno de 15 minutos, cada um. E, bom, mais alguma pergunta? Você chegou a precisar fazer 3D tracking em alguma cena? Não, não. não. Tracking, tracking mesmo, não. Eu fiz nessa, mas assim, era na cena parada, né? É, não precisou do tracking, não né, Não precisou de um tracking, exatamente. Então, mas eu sei, por exemplo, que nessa época eu tava no da 20 e 15. Eu sei que o da 20 e 16 já saiu com um, um tracking... Bem bom, assim. É porque o Blender faz também. O Blender faz, eu tô ligado. Mas é... é... Eu acho às vezes a minha dificuldade... Eu ainda não testei o um Blender novo, eu ainda não tive uma oportunidade de testar, mas uma das minhas dificuldades com o Blender, principalmente nessa época, é a questão do... de estar vendo na hora. De você poder acompanhar o que você está finalizando ali em, em real time, né? Então, para mim, isso dificultava fazer a, a, a, a composição, o que o, o, o David para mim... tivesse vindo ontem aqui, é, se o um outro é. parece o Blender, vai finalizar com aparece com o Blender 2.8. Não, vou ficar aí para você. A Veiga tem, um dos softwares que a Veiga usa aqui para ensinar os alunos é o Blender ah. 2.8. já, que é né? beta, o Rosa já está ensinando sala de aula. É, <risos> qual foi o hardware que você usou para fazer aqui? o hardware para realizar isso tudo? É, a gente tem uma ilha lá, é um computador Mi 7, acho que é 3.4 GB, mas a nossa placa de vídeo, a gente teve um problema, a gente tem um RAID 0 zero né, na nossa ilha de edição, que deu problema no meio do projeto. Um dos HDs que corrompeu, a gente perdeu muito material, a gente teve que... A gente tinha backup de coisas, entendeu? A gente teve que dar um. O um último episódio foi bem complexo assim, a finalização. Mas a gente não tinha uma placa de vídeo muito boa, não. Era uma placa de vídeo simples de 1 GB de, de, de memória. É porque. Eu não sei se você. Qual foi o custo desse projeto, mas. Né? Não seria interessante comprar umas placas de vídeo que são específicas para isso? É, a gente. Se a gente tivesse, como eu falei, a gente, depois desse projeto, a gente decidiu não, não é, focar tanto na parte de VR mais, entendeu? Então, eu acho que valeria a pena se a gente falasse, assim, não, vamos ser uma finalizadora de VR. Aí eu acho que vale a pena, entendeu? Mas é, não é o nosso foco. Hoje em dia, eu sou o único que trabalha com finalização é, Blender, animação 3D dentro da empresa. Já não tem mais tanto tempo para ficar fazendo isso. A gente hoje em dia recontrata muita gente. É difícil achar pessoas que trabalham com blender fazer uma coisa assim. Procura pelos corredores aqui da Vega, tem um monte de blender <risos> É, mas é, é, acaba também. Assim, foi um projeto que não tinha muito dinheiro também. Então foi um projeto, total foi 9 mil reais para tudo. A gente teve que gravar uma opção, um monte de coisa, entendeu? Então, não foi um, um projeto, foi realmente é um desafio um que a gente pegou. Foi praticamente um trabalho espiritual. Foi um desafio, a gente conseguiu dividir bastante, foi bom colocar umas pessoas para trabalhar, um editor que estava já é, é, começando a virar parceiro para trabalhar com a gente. Então, tiveram outras vantagens assim, mas foi pouco dinheiro. Não usou estabilizador de um kva Hã? Rádio costuma dar defeito com a interação de voltagem. Não, é um HD que é é é, merece... É, é, mas não... quando ele recebe muito alto e pico de luz... Experiências eletrônica. Estabilizador... Estrada. Estabilizador desse comum é picaretagem. É pura picaretagem. É só para você fazer gastar dinheiro. Não a é fonte nada. chaveada é uma faixa muito maior. Com Ele, no máximo, um de piranha. De vez, por não usar estabilizador. Não faz diferença, a fonte compensa. A, o nosso, o nosso estabilizador que não segura nada é o de 300. O de mil segura. A nossa ah, ilha ela já tinha mais de 5 anos, entendeu? Ela já estava uma ilha H... bem antiga, Eu entendeu? Então assim, e assim, é uma ilha de edição, a gente deixa ela ligada direto. É, o ideal talvez fosse ter um, um raid diferente que tivesse tolerância de falha, né? Dificilmente vai pifar mais Tem de um, vai um vai HD ao mesmo um tempo. Um ah, tempo. Sim, exatamente. Um raid zero mais um, um raid cinco... Exatamente, a, a, a nossa ideia era exatamente depois trocar, sabe que a gente não trocou, a gente só trocou os HDs e tá lá. Bota um Raid 5, cara. Você Mas é dizer que hoje em dia, dia a gente bom. também... A maior parte do que a gente faz é, é transmissão ao vivo. Ele para e a gente faz tudo e na Amazon. Fazer a gente o histórias da Amazon. Então mesmo. a gente já, já finaliza e já... joga pra Amazon. E aí a gente já não se preocupa mais com... Mas você conhece o Raid 5? Conheço, eu. Você pode ter 5 discos e você só tem pra paridade. Sim, sim. Calma, pude pra... Encerra aí, galera. João. João, João, o a gente tem que continuar o evento. É, depois explicou como é a eletrônica dele. Ó, essa fica é, pro boteco, é. essa fica pro boteco, a gente vai, vai lá no boteco e resolve é, essa questão. Então, sabe, gente, mas, é. se quiser achar a gente Jardim Digital, tá no Facebook, no YouTube, qualquer coisa no YouTube aqui. É. Se vocês entrarem no site hoje em dia, vocês vão ter uma experiência ruim, porque a gente está colocando um site novo no ar, o um site antigo. Transmita alguém. É, a gente também. A gente tem um espaço de co na Glória. Então, está na Glória. Tá na Glória. Tá na... Era no Leme né? naquela época. Agora a gente está ali na Glória, tem um estúdio lá. Tem um espaço de co working um espaço de trabalho. Quem quiser lá tomar um café também fico com convite. É... Aqui. Tem projetor, tem. É perto do metrô, na né? Benjamin Constant. Aqui, ó. Do ladinho do metrô. É bem na rua do metrô é só descer a rua do metrô mesmo. Já chega lá, a 114. Então. Fica aí o convite, é... não sei, mais alguma as questão, as questão as alguma dúvida? Não, não, não dá tempo. <risos> Ou não. E, <risos> Obrigado. Outra coisa também, só me chamar aqui. Porque... Cara, não some, não, não, fica, não, mesmo, não fica três fazer edições, fazer quatro edições fazer sem, fazer fazer sem aparecer, cara. não, não some. Beleza? Galera, quer ver um velho? Troca de tenda, né? vamos trocar a tenda e daqui a pouco a gente volta.